Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Querido povo de Deus, querida Assembleia Santa, a vocês que nos acompanham também pelo Facebook da Paróquia São Benedito, estamos celebrando hoje o segundo dia do trido em louvor a este grande Santo Franciscano, que ganhou os altares das nossas igrejas, o nosso carinho, o nosso afeto, a nossa devoção, por radicalizar na sua vida uma das virtudes, ou algumas das virtudes, poderíamos dizer, das quais Cristo possui todas. E as leituras deste vigésimo sétimo domingo do tempo comum, vem nos mostrar como deve ser o comportamento dos casais, como deve ser o comportamento das famílias, como deve ser o nosso comportamento frente às diversas realidades que nós podemos encontrar, ou no caso vocês, encontram dentro dos relacionamentos. E é preciso frisar como algo imperativo que a família é dom de Deus. A família é a célula-mãe de toda a sociedade. E é da família, desde a família, que brota toda a sociedade. Por isso, nós vemos as leituras deste 27º domingo do tempo comum, mostrar, já desde a leitura do livro do Gênesis, algo tão belo, tão sublime que é a vocação do homem. Homem com H maiúsculo, que significa todo gênero humano, não somente do sexo masculino, mas todo gênero humano. Na primeira leitura nós vimos, na leitura do livro do Gênesis, do Gênesis, o relato já vista da criação. E nós vemos que no processo da criação de tudo aquilo que foi criado por Deus, o nosso Pai, o Criador de tudo, Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança, e deu um grande presente ao homem. Que presente é esse? O presente de colocar nome em todas as coisas criadas. Isso pode parecer um simples fato, mas o colocar nome nas coisas criadas de alguma maneira Conota que você ou aquele que coloca o nome sobre outras coisas Possui poder sobre elas Aquele que coloca o nome ele possui poder sobre aquilo que é nominado Possui poder, delimita aquilo que a coisa é limita aquilo que a coisa é e geralmente o nome a qual se dão as coisas geralmente se está atribuído a algo próprio daquela coisa que é diferente das demais daquela, daquela, daquela, daquela, daquela, daquela, daquela de tudo que existe no mundo e é uma vastidão de coisas criadas pelo nosso Deus e coube ao homem no caso o primeiro homem a Adão Logo após o ato da criação feita por Deus Dar nome a todas as coisas Mas desde o início Deus sabia que se Adão ficasse sozinho Ele se, se tornaria orgulhoso Se tornaria prepotente Se tornaria soberbo e vendo que ele, dentre todas as coisas criadas, não encontrou nenhuma semelhante a ele, foi que Deus permitiu, então, lhe deu sono e lhe extraiu uma costela. E dessa costela, constituiu a mulher. Ou seja, a mulher, a primeira mulher, Eva, foi constituída a partir de uma costela de Adão. Isso mostra a dignidade que possui a mulher desde o processo histórico salvífico. Desde o início do processo histórico salvífico. A mulher ela é igual em dignidade ao homem desde o início da criação. De tal modo assim o é, que Adão chega a exclamar, desta vez sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. É isso que ele fala. É carne da minha carne. Ele reconhece a mulher como uma igual. E por isso, desta igualdade, embora a sexuação, o sexo seja diferente, é, isso vem mostrar a riqueza da diversidade da criação com que Deus nos fez. E é nessa diversidade que se encerra a unidade de Deus. No evangelho de hoje, né, nós podemos ver como que uma continuação dessa primeira leitura, quando nós vimos os fariseus pondo Jesus Cristo à prova e questionando Jesus Cristo sobre uma determinada lei mosaica, ou seja, Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedir as mulheres, mostrando o quanto as mulheres sofreram durante tanto tempo, o quanto elas não foram reconhecidas em dignidade do homem, iguais ao homem como elas não, elas não tiveram esse reconhecimento histórico? Isso que nós vemos há 150 anos, ou talvez no último século, essa valorização tão importante da retomada da dignidade da mulher é muito recente. E nós vemos o preconceito que existia com elas na época de Jesus. Elas poderiam ser dadas ao divórcio e despedidas por qualquer motivo torpe, por qualquer motivo banal. Isso mostrava a superioridade do homem, e que a mulher então seria talvez um outro animal que servisse para a reprodução. E nós vemos também o avanço das leis inclusive os avanços, da, avanços na lei da igreja, de reconhecer que o casal é feito para si e também para a felicidade de ambos, do, dos cônjuges, e não somente para a procriação, ainda que a procriação seja um desdobramento do amor de Deus, realizado, encerrado entre ambos, entre o homem e o homem. E entre a mulher Nós vemos Jesus Cristo Falar aos fariseus então Que Moisés permitiu isso Por causa da dureza do coração deles Possuíam um coração duro Não reconheciam a dignidade da mulher E ora, por que isso se dava? Por que subjugar o outro E não reconhecê-lo? em sua total dignidade, por isso Jesus Cristo continua no Evangelho dizendo, da magnidade que é o casamento, ou mais que o casamento, porque o casamento, se nós usamos esse termo, poderíamos entender como um contrato, mas sobre o matrimônio, o matrimônio é o próprio sacramento, o matrimônio está encerrado no próprio sacramento que o noivo e a noiva celebram. Muita gente acha que é o padre que celebra o casamento, e isso nós costumamos, de maneira comum dizer isso, mas não é o padre que celebra o casamento, são os noivos. São os noivos que celebram o sacramento, que contraem entre si, e dão e recebem entre si o consentimento, e assim contraem o um matrimônio. O padre, ele assiste o casamento como uma pessoa delegada, uma pessoa com uma autoridade eclesiástica, para reconhecer a validade do rito e do processo jurídico. Mas, minha gente, nós não nos enganemos. Quem faz o casamento são os noivos, não é o padre. Quem vai fazer dar certo o casamento é o casal. Quem vai fazer dar certo é o casal. Por isso, minha gente, a gente vê muitas vezes tantos relacionamentos líquidos que começam hoje, terminam daqui três meses... Casamentos que começam e que terminam. Pessoas que trocam de pessoas. Usam pessoas como se fosse uma muda de roupa. Mas não deve ser assim. Claro que ninguém começa um relacionamento querendo errar. Nós sabemos disso. Mas a igreja, minha gente, ela tem mais de dois mil anos e ela é muito sábia. Quando ela diz... A aqueles que começam uma relação Eles devem procurar conhecer-se mutuamente Nas mais diversas ocasiões que a vida os coloca Tente conhecer ao máximo aquela pessoa com a qual você quer se casar Tente conhecer ela na alegria, na tristeza, na saúde, na doença Tente conhecer ela ou melhor, a reação dela, frente a determinadas situações que a vida nos coloca diariamente. E o mais importante, tente conhecer a sua reação frente à reação dela. Qual será a sua reação frente à reação da sua esposa? Qual será a sua reação frente à reação do seu esposo? As dificuldades estão aí. As limitações, somos feitos de carne, somos humanos, somos pecadores. Mas mais importante do que ficar olhando para o pecado, nós devemos, sem dúvida, vocês que são casados ou que pretendem contrair matrimônio, é ter uma vida juntas de oração. Orar juntos, dobrar o joelho juntos. De mãos unidas. Um casal unido em oração. Um casal unido em retidão, em temor a Deus. Com certeza, construirá um verdadeiro sacramento do matrimônio. Construirá um sacramento válido, abençoado por Deus. Não sei se vocês sabem, minha gente, mas esse consentimento que o noivo e a noiva se dão e se recebem mutuamente, existem muitas, existem muitas, se a gente pega o direito canônico, né, e aqui eu não vou entrar em detalhes, mas somente eu vou dar um exemplo. Né? Se na fila da entrada de um casamento, se o noivo ou a noiva já pensa assim, ai meu Deus, eu estou casando, Ai, não sei se eu queria de fato isso, não sei se eu queria mesmo casar com essa pessoa. Ai, mas se, se não der certo com ela, eu procuro outra, eu separo, largo e procuro outra. Eu posso garantir para vocês, o sacramento já não acontece. Se a pessoa já entra com esse tipo de pensamento, no seu próprio casamento, esquece. É nulo, é nulidade. O sacramento por si não acontece porque é necessário a reta intenção, a intenção das pessoas que vão contrair o matrimônio, que vão dar-se, que vão receber o outro, para que a bênção de Deus de fato aconteça. E Jesus Cristo é muito, muito, é muito Deus, né, dizendo isso. Quando ele retoma a dignidade da mulher e diz aos fariseus da dureza de coração que eles possuíam. Ao despedir-se daquelas pessoas que eles já não tinham mais interesse. Hoje em dia as pessoas se casam muito por paixões. E a paixão é até algo bom, é algo gostoso a gente se apaixonar. Né? mexe com o nosso estômago, tira o nosso sono, faz os nossos olhos brilharem, né? é gostoso, mas essa paixão, que é uma certa desordem, no nosso lado do córtex, do nosso cérebro, ele vai passar, a paixão é passageira minha gente, e a paixão ela precisa dentro de um matrimônio, dentro de uma relação, ser transformada, Necessariamente em amor Porque se a paixão Não se transformar em amor As pessoas Tendem a ter um final triste Se suportarão durante a vida Quantas pessoas possuem casamentos infelizes Porque não saíram de si Dos seus egos a serviço do parceiro, do companheiro de vida Isso do homem para a mulher e da mulher para o homem Quantos casais competem hoje Sobretudo para saber quem ganha mais Quem tem um padrão de vida mais elevado Minha gente, isso não é a proposta cristã de amor Isso não é real Isso não é verdadeiro não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Deus espera de nós. O que Deus espera de nós é que nós tenhamos a atitude de crianças. Que nós temos já lido desde o domingo passado. Quem se lembra do evangelho do domingo passado? Jesus Cristo vai dizer da importância de que a gente... Tenha a atitude de criança. Os que têm criança em casa sabe qual é a atitude de uma criança. Jesus Cristo aqui quer quebrar os duros corações. Uma criança não tem duro coração. Muito pelo contrário. Quem tem criança em casa sabe. Muitas vezes uma criança brincando com a outra, ou brincando com o pai, ou com a mãe, ou quem, com, com quem quer que seja, pode brigar, pode querer uma coisa, a pessoa não dar, ou brigar, em, ou uma briga em, pode ocorrer entre duas crianças, por um brinquedo, ou coisa assim, e aí os pais correm lá e separam. E elas ficam de mal durante cinco minutos, dez minutos. Daqui a pouco as crianças estão brincando novamente Como se nada tivesse acontecido É essa postura É esse coração de criança Que Jesus Cristo Vem dizer que nós devemos ter Que os casais devem ter Fundamentando assim A vivência de um para o outro Num amor serviçal Um amor cristão E não espere Encontrar no outro somente aquilo que lhe agrada Ou aquilo que se assemelha ao que você espera dele Porque senão você está buscando no outro aquilo que é igual a você né? Alguns pensadores modernos de psicanálise, de psicologia diriam Que você busca no outro a você mesmo Isso não é um amor cristão essa busca incessante, incessante do outro deve se dar pela diferença a qual ele lhe, compre, lhe, lhe complementa. Que ele pode lhe complementar. E esse amor saída, esse amor quenótico, a exemplo do qual Jesus Cristo fez. E nós rezamos no belo hino da carta de São Paulo aos filipenses, falar do amor que Jesus se esvazia. Jesus se esvazia da sua divindade para receber a nossa humanidade, para poder aceitar a nossa condição humana. E é assim que nós devemos fazer, um para com o outro, sempre. Olhando nos olhos, pedindo perdão quando se deve pedir, conhecendo o outro ao máximo, perdoando, amando sobretudo que as paixões, elas devem se transformar em amor. Às vezes eu penso o quanto a sociedade de hoje sofre com o um mito do amor romântico. Né? Esse romanticismo que nós recebemos do século XIX, e que muitas vezes é muito belo, é muito bom, muito gostoso, mas isso não ajuda a construir a família de ninguém. Antigamente os casamentos eram arranjados e perduravam muito mais tempo porque as pessoas, de alguma maneira, conseguiam encontrar Jesus Cristo dentro do casamento delas. Elas conseguiam, de uma maneira oblativa, elevar a Deus as dificuldades, as diferenças que existiam entre os, cônjuges, entre os cônjuges, de uma maneira a crucificar, a crucificar-se, elevando a Deus de uma maneira orativa, oblativa, a exemplo do qual Jesus Cristo fez por todos nós na cruz, e a exemplo do qual Jesus Cristo fez pela sua igreja, querida e fundada por Ele. Muitas vezes, um casal, Mal construído Vai influenciar em filhos Também mal construídos Mal educados Mal formados no amor de Cristo E aí essas pessoas Quando crescem Vão replicar Nos seus relacionamentos Aquilo que elas receberam dos pais Desunião, desamor Inveja, intriga Competição Tudo isso se elas não se curarem. A importância da educação cristã, da educação dos filhos, que os casais devem ter constantemente, é algo também imperativo. E com certeza foi num lar muito bem construído, muito bem educado, de família cristã na qual São Benedito nasceu. Filhos de pais cristãos oriundos da Etiópia, para a ilha da Cilícia, hoje atual Itália, foi ali então que ele cresceu, pastoreando ovelhas nas montanhas, foi ali que ele ingressou na Irmandade Franciscana, para ser uma pessoa humilde, sem pretensões de cargos, de poder, a alegria dele, o gozo, era em ter recebido dos seus pais uma educação cristã E poder propagar a sua maneira, a sua vocação Aquilo que Deus lhe tinha dado como dom A sua vocação E por ser um santo da nossa igreja Ainda que existam, existam diversos inúmeros santos dos quais a igreja pincela alguns para colocar nos nossos altares, São Benedito, com certeza, radicalizou alguns dos, das virtudes das quais Jesus Cristo possuía. Jesus Cristo possuía todas as virtudes. O homem perfeito, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, como nós afirmamos no Credo Niceno-Constantinopolitano, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. São Benedito radicalizou a humildade, radicalizou o serviço aos demais, a tal maneira que depois ele foi subindo naturalmente de postos, de cargos dentro da ordem franciscana. Dentro da irmandade a qual ele pertencia, mas não porque ele queria poder, mas pela própria autoridade que emanava de dentro de São Benedito. Isso lhe fez santo, isso lhe fez que vivesse santo, desapegado das coisas do mundo, das coisas materiais, colocando o seu coração somente nas coisas valorosas, as coisas do alto, as coisas de Deus. Ele que é modelo, intercessor e amigo. Que imitou de Cristo a radicalidade da humildade. Sempre se fazendo pequeno. Interessante que ele chegou a ser superior da sua ordem. E após passados os anos aos quais ele esteve servindo como superior. Ele voltou novamente a postura, a posição a qual ele mais gostava de estar, servindo aos demais. Que nós possamos então, celebrando este trido em louvor a São Benedito, imitar a sua fé, a sua esperança, a sua caridade. Que possamos ter verdadeiros corações, a imagem dos corações das crianças, as posturas das crianças, as quais nós vemos no Evangelho, para que assim nós possamos galgar, quem sabe um dia também, os altares do Reino de Deus. Que assim seja.